Bom dia pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje é tutorial de Paint, é, de desenhos, de caligrafia, essas coisas é, Vamos começando com as formas pré-históricas geométricas Vamos começando por uma locomotiva Pera aí, gente, que o meu mouse sumiu daqui, cadê ele? Achei. Essa é a casinha de cima da locomotiva. Ela tá soltando fumacinha. Essas são as rodas. E ela tem um vagão aqui atrás, ó. Aqui tem uma janelinha do cara que dirige trem e ela tá levando carvão. Esse foi o tutorial de hoje gente, geometria básica, a locomotiva levando carvão. É, até o próximo vídeo, falou.